Doutor Tenório, Fala. o porquê dessa reunião aqui no Cine Bardô em Búzios? Essa reunião é uma atividade da, do mandato do deputado Carlos Mick, junto numa parceria com as lideranças daqui de Búzio em relação à questão do uso medicinal, medicinal da, da cannabis. É, nós resolvemos reunir aqui... É, a pedido do Amber Carvalho, que é essa principal liderança, porque o Carlos Mink, como deputado, tem cuidado dessa questão do uso terapêutico da cannabis há muito tempo. Nós temos, inclusive, um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa sobre a utilização de substâncias terapêuticas, é, inclusive a canais. Ah, do tá aqui, estamos tra tá trazendo não, aqui o um ah, médico, o doutor Eduardo Faverei, que tem uma longa experiência no tratamento das, das crianças com epilepsia, é, rebelde seu tratamento convencional. E com ótimos resultados, então ele hoje vai nos premiar com uma, com uma exposição sobre isso. É isso. Deputado. Deputado. Grande, Olha lá, Olha. veio verde Deputado, branco. O... o senhor tem um projeto, o doutor Tenório estava falando da legalização da cannabis ou para o uso medicinal. Como é que é esse projeto? Bom, nós já conseguimos aprovar é, no Rio uma lei que proíbe as pessoas serem demitidas por usar cannabis, fora é, fim recreativo ou medicinal. E nós temos, junto com várias outras entidades e com a Defensoria de São Paulo, uma ação que vai ser julgada agora no Supremo, está na fase final, que descriminaliza de vez o usuário. A questão da cannabis medicinal, nós temos trabalhado há algum tempo, fizemos audiências né, é, é, com o Dr. Eduardo Faverê que está aqui hoje na nossa e é o maior especialista essa questão no Brasil, e na época o nosso amigo Ivo Bucarés, que era da Anvisa, e pela primeira vez a Anvisa autorizou a importação de remédios anticonvulsão à base de canábis da Inglaterra e de outros países. Então, por outro lado, a gente trouxe a Fiocruz também, que se comprometeu a produzir esses medicamentos na sua unidade da Farmanguinhos, em Jacarepaguá e vários mandatos judiciais, que o nosso mandato também tem ajudado, junto com outros, pessoas têm sido autorizadas pela justiça a plantar a cannabis medicinal para fazer o óleo e então as crianças terem um conforto em relação às suas convulsões. Então, está avançando em várias frentes, mas lentamente, uma sociedade muito conservadora, imagina um remédio, tem o um estigma, porque um componente que faz o remédio também dá barato. Então realmente a gente está. É resquício do escravismo colonial. Doutor Eduardo. Tem, tem uma reserva ali, tem os pavões. O senhor é especialista? Um <risos> Segundo o doutor Tanório, o deputado Carlos Microsoft, o senhor é um especialista no uso da cannabis para tratamento medicinal. Né? Sim, sim, sim. Tem me dedicado, né? Assim, a... a gente. <risos> começou tratando aí as primeiras crianças com epilepsia no Rio, né? Na época que ainda estava uma clandestinidade e de, assim movido pela urgência dessas e da gravidade dessas crianças, né? Até que depois veio a aprovação da anvisa Hoje a gente tem qual é o resultado real da, do uso da cannabis na medicina no caso da epilepsia? Uhum. Então a cannabis tem uma abrangência ampla e, e a, trata muito bem, de uma forma segura né, as pessoas com epilepsia, então 80% a 85% se beneficiam bastante, né, que é uma redução de mais da, na metade das crises, né. e até 20% desses casos de difícil controle conseguem ficar totalmente livres de crises. E agora, fora isso, ele tem ação anti-inflamatória, ele estimula o fator neurotrófico, né? tem uma atuação boa em atenção e memória, tem efeito anticancerígeno. Então, assim, além de ter um efeito muito bom na qualidade de vida, porque diminui a ansiedade, tem efeito antidepressivo, ajuda melhora o sono. Então você pega assim, por exemplo, um, um paciente com um tumor cerebral, como o glioblastoma. Ele tem efeito anti-inflamatório do tumor, tem efeito antitumoral, ajuda a combater a crise, diminui a ansiedade, uh, uh, tem um edema em volta, ele tem efeito anti-edema. Então assim, ele, ele, ele tem vários efeitos benéficos em diversas pessoas com doenças crônicas. Ajuda a, a reduzir a resistência periférica da insulina, é, trata o glaucoma. Então na diabetes, por exemplo, ajuda a diminuir peso, né, ele modera o apetite. Isso falando do canabidiol. e o THC junto com o canabidiol, fantástico para dor, para espasticidade, para o câncer, né? Então é uma a gente pode fundamental. E a gente pode dizer que é uma revolução porque até a década de 90 não se sabia nada sobre o sistema endocannabinoide, né? Então a partir da década de 90, assim a, a, a ciência se encantou, né, com a cannabis. Tudo bem? Ok, obrigado. É Robert, você com a liderança aqui, muso, os organizadores das feiras que tem sido o maior sucesso, agora está nessa outra atividade, regularizar o uso da Cannabis como forma medicinal. É. Eu acho que a cidade merece isso, né? A gente passou por um período inicial na década de 70, que foi a chegada da Brigitte, né? Ela abriu as portas para um viés de turismo. E a gente entende que também o uso da, da cannabis medicinal, ela abre essas portas, né? Para o turismo medicinal. Por isso que a gente está operando e trabalhando junto com a, com a Abra Cannabis, que é o nosso maior apoiador na, na criação da nossa associação aqui em Vultos. Ok, obrigado, parabéns. Valeu.